dar uma olhada nesse saber aqui? Uhum. -huh. Galera, é, nós estamos aqui em um centro de recuperação. É, pessoa que bebia muito, usava muita droga, vinha aqui pra poder passar um tempo pra se recuperar, né, Thaís? Isso. É assim que funciona esse uhum. centro de recuperação, né? Não funcionou muito tempo, né? Funcionou, funcionou pouco tempo. É, não funcionou muito tempo. Nesse local aqui aconteceu uma tragédia, a gente vai procurar saber as informações certas pra ver se é isso mesmo, né, Thaís? Isso. É, pra gente não estar tá falando bobeira aqui, depois não estar tá se complicando. Mas a gente vai procurar saber certinho e se a gente voltar à noite, eu conto o que aconteceu no local aqui, pessoal? Mas aqui é, está abandonado e é assombrado. Vai ter que tomar cuidado não ter gente aqui, tá? Sim. Uhum. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Taís, tá é seguinte, é um labirinto aqui. Sim. Eu, eu vi ali um labirinto. Vamos começar a usar devagar ali para gente vir, tá? Beleza. Só que vai ter que passar meio rápido porque estão ficando muito longo. Uhum, que é bem grande pelo tinto. Galera, ó, tem um quadro ali. Lindo esse quadro. Hum. Aqui, ó, esses é Maravilhoso. Aqui. aqui eu não sei se. Quem que você era um dos médicos que morava aqui, o que que possa ser. Uhum. Ai, mãe, que susto, cara! No um quarto. Primeira vez que eu venho num local assim. Hum. Já fui em um hospital psiquiátrico, essas coisas, hospital, mas de recuperação não é a primeira vez. Thiago, por que você está aqui tampado? Não sei, cara. Pessoal, a gente vai dar uma olhada tudo certinho aqui por cima assim, porque o lugar é muito grande. Já tá no fim da tarde, né amor? Tá então a gente quer olhar tudo de dia pra gente ver se a gente consegue voltar outra hora de noite. Não, Pessoal, pelo que foi falado pra gente, aconteceu uma coisa muito bizarra aqui, né, Thaís? Uhum. Tem então, uma marca de boca aqui, ó. Tem é mesmo. E ó, pra vocês terem noção, faz muito tempo que tá abandonado. Faz. Foi isso. Acho que a porta fechou susto? Hum. Olha esse aqui, um bebedouro. Uh Aham, -huh. antigão. Abre Tá uh -huh. Cacarrão? Que loja. A gente tá olhando rápido, né amor? Senão não dá tempo da gente ver Sim. tudo que parece, gente, que é um lugar muito grande. Ah. E a gente não sabe se tem gente aqui no local. E aí nossa, Vai Thiago, será que dá pra passar aí? <risos> Nossa, tá dando alergia, sabia esses cheiros? Ah, meu céu. Que isso? Bíblias? Livros. Nossa, mas tem muita coisa aqui. Não, grato quero não cobra, tá? Injeções. Roupas. Injeções. Né? Livros. Mas tem muita coisa aqui. Roupa de médico. Roupa de médico? É. Então deveria ser a casa do médico aqui. Pode ser. O um negócio brilhando ali. Olha que, aqui é que te é isso. Tá, ah, é de fazer ventosa. Tem bastante coisa, né? Olha isso aqui, como faz tempo, gente. Tá mofado, ó. Acabou com os livros, ó. Uhum. Até dó. Cara, muita coisa, hein? Thaís? Te isso? Muita. Nossa, tá tampando meu nariz. Você essa expressão? Ah. Nossa. Aqui é a outra. Ó, sobe lá pra cima. Esse é sinistro. Nossa, engane-se aqui. Nossa, a caixa d'água já era. Olha o buraco. Aham. Uhum. Acabou-se. O que é pra lá? Ah, pra lá é só estufa, né? Vou dar uma olhada. Ó, pra cá é só estufa que eles estavam fazendo.. A, tinha as hortas, né? Que o pessoal Sim. trabalhava. Ó, pra você ter energia, tá? Aham. Uhum. A gente tá parando aqui, Olha, banheirinho. Um banheirinho aqui. Vou utilizar para tomar banho. O banheiro também outro banheiro. Será que é de feminino e masculino, Tiago? Não sei. Deixa eu fechar essas portas aqui fecha. Deve fecha. Ser... Nossa, Tiago, tem um cartaz ali, ó, de japonês, olha lá. Nossa. Tá vendo? Vamos lá. É. Pessoal, se alguém souber o que símbolo é aquele ali, deixa nos comentários. É, aí, tá escrito ali, ó. Ó, eu acho que aqui eles faziam o ó, que era um o... Uma área que eles usavam para Também então, fazer é, lucras, brincadeiras. Você abriu uma por uma? Não vai compensar. Não. Isso. Vamos dar uma olhada em tudo aí. Então os livros aqui. E Nário Decura. Deixa certinho a porta. Aqui também deveria ser estufa. Ó. É. A gente plantar e comer da, da plantação. Pô. Até vender, né? Geralmente esse lugar também faz venda para a própria despesa. Seringuela? Seringuela, galera. O que, que será que é aí? Não sei. Contra frente. Eita, pega. Foi isso? Não sei. Será que foi isso? Eu não sei. Será que era bicha? Não sei. Aqui é luva de box. Tem o quê? Luva de box. Um beijo. Cara, o local foi muito sinistro. Muito, imagina isso aqui de noite, amor. Muito sinistro. Porque eu acho que tu virava chá. Aqui eu acho que era tipo um Ah, pode ser onde guardava as ferramentas. É. Essas coisas. Sim. Pessoal. Seguinte, a gente, como o local aqui é muito grande, agora a gente vai olhar as outras partes. Ó, onde... tem muito lugar ainda pra olhar, Sim. gente. Aonde eram os quartos, né, Thaís? Sim. A gente vai olhar as partes dos quartos, que eu acho que é as partes mais impressionante, né, do local, Sim. né? Então, você vai ter que assistir o vídeo de amanhã, pra não ficar um vídeo muito longo, a gente vai dividir em duas partes. Não esquece de deixar <risos> o like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito, porque no vídeo de amanhã a gente vai ver se encontra os quartos pessoal que ficava aqui nesse local. Tamo junto, é nóis, falou! Fui!